Tá uma para esconder um pouco a lata, <risos> que a lata não ajuda, entendeu? E é isso. Para começar do jeito certo, eu não sei se vocês já viram o podcast, mas eu começo do jeito <risos> engraçado, que a galera às vezes assusta. Para começar do jeito certo, fala rapaziadinha maneira, estamos brotando aqui para mais um podcast e hoje, especialmente hoje, Porra, tô trazendo esse cara é um cara que é referência para muitos aí na VR, é um cara que hoje, eu, pô, eu posso chamar de amigo, Pode. o um cara que eu tenho como um amigo, que me contrata sempre para uns eventos dele, e eu, cara, eu tô com muita saudade de trabalhar para você, desde quando começou isso, isso tudo, a primeira coisa que eu pensei foi, ai ah, meu Deus, meus eventinhos, ele mesmo, Joabson, é, fala comigo. É um prazer estar aqui, né, participar como você me diz com um amigo, né? Uhum. Um pouquinho de, de samba, pagode, de tudo que a gente gosta de fazer, né? Isso Realizar aí. Realizar evento, então assim, é muito, muito, muito bom estar aqui com você. Pô, a satisfação é toda minha, cara. Vou, vou abrir um gelinho aqui para nós, a gente já começar. a ah, essa resenha... Cara, eu, eu... As primeiras vezes que eu escutei falar do seu nome foi em relação a, a Bale Charme não foi nem em relação a, a evento de, de, de pagode então eu sempre tive vontade de fazer parte assim dessa dessa área né que é a área de eventos entretenimento entreter as pessoas e tal eu acho muito bacana a rapaziada que consegue estar tá nesse nesse meio e consegue se manter nesse meio que é um meio muito difícil uma coisa que eu eu não sei se você já contou para alguém ou se você já falou em algum lugar eu queria saber como é que você começou nessa área, cara. Como é que foi, tipo, seu... Pô, eu vou, eu vou pro entretenimento. Então, a, a vida, ela nos proporciona, assim, uma diversidade muito grande, né? Uhum. Eu nunca imaginei, apesar de eu ter, assim, que fui criado dentro de uma casa de pagode, uhum. né? Minha mãe tinha uma casa de pagode, chamava Ponto de Encontro Bar. Uhum. Onde tinha pagode, onde o Sorriso Aberto começou... Eu e Neguinho, Sorriso Aberto, a gente corria pra lá e pra cá no pagode, né? A gente tem vídeo, isso até me, me emociona, porque mesmo minha mãe começar com essa parte de pagode, né? Era ela, o olhei lá, então um perto do outro, ali no Jardim Paraíba, uhum. né? E eu não imaginava depois acabar em seguindo essa área. Então eu trabalhei em todos os setores ligados a evento, né? E não imaginava depois estar tá produzindo o um evento. Trabalhei uhum. vendendo hot dog na porta do Náutico. Ó! Oh. Entendeu? Trabalhei tomando conta de carro na porta do Náutico, uhum. aero, comercial, baile da Ivete Sangalo. Aí depois trabalhei de carregador de caixa de som. Época de sangue júnior na, na Ilha São João, a gente carregava aquelas oh. caixas de som, né? Então aí depois fui trabalhar de segurança. Essa, essa época, da, essa época de, de, de, de Ilha São João era o que ano, mais ou menos? Ah, rapaz, não lembro, mas o que mais ou menos? Uns 16 anos, 17, né? Uhum. Então, assim, época de, assim, a gente até espantava na época, assim, a gente ficava até, assim, muito... a sangue Júnior tinha um camarim que a gente nunca via, era um container que transformava, né? A gente não Caramba. imaginava naquela época, há 20 anos atrás, uhum. ter uma estrutura dessa, né? Uhum. Então, a gente carregou caixa de som de, na Ilha São João para esses shows que tinha na Ilha São João, depois eu fui trabalhar de segurança, né? E depois acabei virando promotor de evento. Como eu virei promotor de evento? Trabalhava de garçom, tudo ligado a evento, né? Trabalhava uhum. de garçom. E eu fui ser maître né, de um baile charme coquetel. Uhum. Fui de umas, que era o baile charme Marconi, uma rapaziada fazia, e eu que fazia parte de bife. Tomava uhum. conta dos garçons, organizava, né? Uhum. E com isso, eles pararam de fazer, e dois amigos me chamaram. Pô, João, depois de três, quatro anos, pô, João, bom, se é que você tem a parte do bife, conhece, vamos fazer um baile coquetel? Vambora. E fizemos o primeiro baile coquetel, né? Deu super certo, tivemos muita dificuldade. Eu acho que quando... Acho que por isso que eu, eu gosto de apoiar e ajudar quem tá começando, que não é fácil, é. né? Eu tive muita dificuldade, mas o baile saiu. Aí fizemos o segundo, já foi uma explosão. Fizemos no Náutico, já virou uma coisa de, de outro mundo. A gente não tava nem preparado para isso. E o baile Charme foi o que me deu... Que onde eu comecei hoje, né? Minha empresa chama J Charme devido ao baile charme, né? Uhum. E depois dali a gente foi partir para um para um parte de entretenimento, que é pagode. Como eu, assim? Então, você... mas então você começou o, o buffet veio antes do, dos eventos? Sim. Sim. Ah, Na verdade. Eu pensava a, que tinha sido ao contrário. A gente começou a fazer o, o charme, aí do charme criou-se o buffet, mas assim, toda vez a gente que tinha lugar material, montar a estrutura ah. de buffet o coquetel. Aí você meio que... A gente começou a juntar aqui. Juntou aquilo, útil que agradável ali. Dali que, partiu, que surgiu o buffet, uhum. né? E surgiu no buffet, a gente falou, ah, eu queria fazer um pagode. Aí cheguei no Toninho, já fiz o charme lá, fizemos dois charmes pra mais de 1.500 pessoas. Caramba. Chegamos, o Baile Charme chegou a quase 3 mil pessoas. Você imagine a loucura que a gente fazia. Uma festa com bebida e comida liberada pra quase 3 mil pessoas, né? E eu novo, né? eu, eu acho da hora o, o, o Baile Charme, que é uma... É uma qualidade do baile que é diferente que a rapaziada vai é, Então, na verdade, a gente, a gente, a gente seguiu o que já existia, né? O pessoal já fazia nesse caráter. O pessoal uhum. traje social, né? Então, a gente uhum. manteve... Até mesmo quando o baile cresceu muito, a gente tinha isso que eu acho que não deixou perder aquela essência do charme, né? A gente tem vídeo, tem foto. Então, é uma história que, que assim, o baile charme se tornou conhecido no Brasil todo, pelos DJs de fora, reconheceram o Walter Dona como um lugar que realmente tem um charme de qualidade, que tem um evento diferenciado, uhum. né, e dali, fazendo o um baile charme no, no, no Náutico, né, eu cheguei pro Toninho, Toninho Oreste, eu quero fazer um pagode, quero fazer o Rindo Cruz, a pessoa ria, pô, Arlindo Cruz, pô, você vai tirar a Arlindo Cruz da onde, que não sei o quê <risos> não, vou fazer o do Cruz, Aí pô, mas o pessoal vai te, te atropelar. Tem uns grandes aqui em Volta Redonda que faz evento, que não sei o quê. Eu falei, ah, cara, eu quero fazer o Arlindo Cruz. Tivemos uma espera de um ano pra realizar esse Arlindo Cruz. que Negociamos, tentamos fazer. Não conseguimos fazer naquele ano. Não, demorei um ano. Imagina, um ano você... Se, se planejando, planejando pra fazer um correndo um atrás. Pra fazer o Arlindo Cruz. Quando fizemos o Arlindo Cruz, pô, sucesso. Explosão. Explodiu. Sucesso e fizemos o Arlindo Cruz, acho que mais ou menos aí uns... Uns quatro anos seguidos, final de ano. Já virou tradição. Manilha. E com isso aí o Toninho... Falei, Toninho, viu que ia dar certo aquela coisa toda, né? E realmente tinha uns grandes que atrapalhavam, que tentavam impedir, né? Não, não é fácil começar... E, não é e, é, fácil. e essa parte é difícil, né? Porque às vezes você, você não, não, não, não tá ali tentando atrapalhar ninguém, mas às vezes tem uma rapaziada que... E na verdade você quer realizar um sonho de fazer, de produzir, né? Assim, a gente foi muito ousado quando a gente fez o charme, A gente foi muito ousado. imagine a gente fez um balicharmo para 400 pessoas, 300 pessoas. Uhum. O segundo já vai para mil e pouco. Você tinha noção do que é isso? Você tinha noção do risco de saber atender, como atender? Não, a gente foi fazendo. Aquela inspiração de, de adolescente mesmo, de jovem, de, de querer fazer, de dar certo, entendeu? Exato. Eu acho que o importante é você querer fazer certo. Uhum. Pode dar errado? Pode dar errado, pode fugir, mas tem que fazer procurar fazer o certo. Sempre entendeu, então assim, aí com o Toninho. Depois, pô, Toninho que acreditou, porque uhum. realmente se imaginem que não tinha nada. Eu a, a... Só, só, só um segundinho, deixa eu só ter um negócio tá na minha cabeça que eu tenho que virar isso aqui, ó. Isso aqui que um vejo quando tá acabando, uhum. porque nós gravamos de 12 em 12, entendeu? Uhum. De 12 em 12 minutos. Aí ali fica, aparece o escrito ali quando... Quando para, Opa. quando para, é isso. Então assim, quando a gente queria dar certo, né? Então assim, fez o Arlindo Cruz, foi um sucesso. Uhum. E ali a gente, a verdade, quando você tem alguns sonhos, né? Você quer mais, você vê aquilo, conseguir realizar aquilo ali. Então eu nunca quis parar. Então assim, ah não, fiz isso aqui, poxa, isso aqui já... Cheguei até aqui, eu quero subir mais então dali a gente começou, a gente não tinha espaço para fazer pagode grande porque já tinha datas já fechadas com, com outras pessoas que já faziam, com grandes empresários então o que a gente buscou? eu fui jogar diferente, não, quero fazer os artistas que estão surgindo que estão estourando agora aonde as pessoas não visualizavam ele como grandes artistas, uhum. quando a gente foi que a gente lançou o Bom Gosto né? foi um, um estouro de venda, então assim, a gente começou a surgir a gente começou a trabalhar diferente, com os artistas que estavam surgindo, novos. Então, a gente, eu ia no Rio, ver o que estava surgindo, que nem foi Bom Gosto. Aí, nesse Foi Bom Gosto, foi Turma do Pagode, teve vários artistas, Clariô, vários uhum. artistas que, que a gente pegou no início, ali, que estava ali com a gente, ali eles estavam crescendo junto Então, isso foi muito importante ver como que é o um crescimento, como que surge um artista no cenário nacional. Então, foi muito bacana. bacana. E, e a gente foi ali, ali, crescendo. Aí, o buffet foi crescendo, os eventos. Aí, partimos para feijoadas também, né, que foi uhum. hoje é uma referência, né? Hoje, a feijoada, eu, ela é uma das únicas que tem o Walter Eu acho que só tem a, fe, a sua feijoada e a da Jurema, né? Não tem mais. Isso, isso. É porque feijoada, ela, quando você propõe fazer um negócio de qualidade, ela não é fácil. Ali tem todo o envolvimento da minha família. Minhas cozinheiras são minhas tias. Uhum. Né? A gente quando começou a fazer feijoada, cara, que fazia na lenha. Oh. Na lenha, né? imagina 10, 15 caldeirões, panelões e feijoada na lenha, madrugada inteira fazendo, né? Então não, não é um assim fazer um negócio de qualidade não é tão fácil. Uhum. Acho que até por isso que não existe tantas, entendeu? É, é, porque não, é, é a mesma coisa o baile charme. Por que, que não tem vários bailes coquetéis? Porque não, você agregar qualidade com valor a ser pago não é fácil, entendeu? Uhum. Então é a mesma coisa que a feijoada, você conseguir fazer uma feijoada de qualidade. Num preço, o cliente praticava o ingresso de 25 reais com atração, duas, três atrações do Rio. Uhum. né? Então a gente, a gente sempre teve essa, essa a busca de um preço bom, entendeu? Acessível, Acessível a população. a população e com atração. Hoje você vê, o ingresso é 30 reais aí, sem direito a nada. A gente fazia 30 reais com direito à feijoada. Uhum. E servimos mais de R$ pratos, cara. É loucura, loucura. Ué, é a loucura. primeira feijoada que eu fui lá, eu. Eu, fui, eu, eu cheguei com minha feijoada, mas na hora que era, sei lá, já era 6, 7 horas da noite, me Sim, deram né? um... Fala, rapaziadinha maneira, voltando daquele corte, aquele corte pra lembrar vocês de se inscreverem no canal. Valeu, de dar um pulo lá nas redes sociais do Joabson, fala só as redes sociais, você lembra de cabeça? J Charme Eventos e Joabson -J, -J, J Charme. Em todas? Tanto o Facebook? Tanto Facebook como Instagram. E eu vou deixar aqui... Na descrição, lin, o link da fanpage do, do Joab, você também vou deixar aí o arroba dele na descrição. E, rapaziada, não se esqueça de dar o like, deixar um comentário e já compartilha para aquele seu amigo que gosta, que gosta de um podcast, de um papo, de uma resenha top, né não? Então, guerreiro, aí voltando aqui ao assunto. É... Essa sua época que você. É porque você já simplificou, você mais ou menos meio que contou tudo. Mas. Você começou, você começou a feijoada, a feijoada não, você começou os eventos em si. Você tem quanto tempo de evento que você faz? Tem mais de 14 anos. Mais de 14 anos. Mais de 14 anos, é que a gente trabalha... Nesses com... 14 anos você pode é, pontuar, tipo assim, cara, esse evento foi inesquecível pra mim. Um evento que me marcou bastante, que eu te falei, a gente vai sempre buscando algo a mais. Uhum. Então a gente fez um, um pagode no náutico. E depois a gente foi.. Eu sou da época quando era mais novo, né? Que curtia. Uhum. Não sei se você lembra do, do, dos pagodes que tinha na, no recreio dos Grêmios. Uhum. Tinha uns pagodes lá, teve vários artistas lá. Então eu falei, um dia eu vou fazer um pagode aqui. E... Acho que eu fui em um só no recreio. É, tinha, teve eu, eu fui no Revelação. Teve, teve acho que foi um dos turno. últimos que teve. É, teve vários. E depois parou. Uhum. e depois assim por esse essa vontade de fazer de subir mais um degrau de fazer um pouco melhor de buscar o pagode perfeito que na verdade você fala você já fez um pagode perfeito ainda não tô ainda ainda quero fazer claro que tem esses marcantes né um marcante foi bom gosto estourado já tinha feito bom gosto primeira vez parti para uma área saindo de uma zona de conforto náutico um clube certinho tudo direitinho né e vão fazendo recreio e esse marcou bastante, porque o recreio creio tava parado desses pagodes de mais ou menos uns 5, 6 anos. Não tinha eventos nesse, nessa proporção. Uhum. E na época a gente fez bom gosto lá. Reinaldo, eu, assim, sempre muito fã dele, então queria ele nesse pagode. E eu fiz o Tá Na Mente, onde estava surgindo Tá Na Mente, aquela explosão, aquela coisa de novidade, né? Então foi um pagode que marcou, porque assim, tivemos alguns erros, mas era o primeiro pagode grande, aquele ginásio. Imagina você olhar assim do palco, aquele ginásio lotado, o pessoal cantando. Bravo. Até hoje, quando eu encontro o pessoal do Bom Gosto, ele fala desse pagode, né? Que realmente marcou aquela, aquela multidão de gente, Muita aquele gente. ginásio lotado. E, e vou falar pra você aí, eu não sabia nem na, na de tamanho da, da grandiosidade daquele evento. Uhum. E que, realmente, assim, quando você está começando, tem muitas pessoas que impedem, né? Aí fizeram um outro pagode uma semana antes, uma semana depois, para atrapalhar. E mesmo assim foi sucesso. Botaram o evento com cerveja a um real, ou centavos. Buscava né? <risos> de tudo é, mesmo para. Fizeram. E assim, que gente seguimos ali li, na linha. Acreditava muito naquele, naquele evento, porque foi um evento que, pô, a gente tinha um Reinaldo, o príncipe do pagode, tinha um bom gosto estourado. Uhum. E tinha um. totalmente, né? Então a gente, Eu buscava juntar, né? o samba, o pagode atual, né? E o pagode romântico. Então a gente juntou, tipo, a gente tinha três showsaços. Rolou até cinco e pouca da manhã e quando eu cheguei no palco e o Reinaldo entrou, o Reinaldo atrasou, veio de São Paulo atrasado, a gente foi buscar ele na porta. Vamos, <risos> Reinaldo, bom que você tá E Mas ele cantou aí mais ou menos, acho que uns 40 minutos, porque já tava muito agarrado de horário. Então, uhum. evento tem dessas coisas, né? Aquela adrenalina que já tá ali de horário. E, e são coisas que você não sabe o que, que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Acontece tudo. E você ali tem que tomar decisões. imagine. E, e assim, eu sempre... Sempre eu participava de tudo, né? A portaria, do, do bar, de todo o funcionamento, né? Claro, tem, tinha pessoas que já te ajudam, tem. Mas você acaba participando de tudo, tendo que tomar decisões ali muito rápidas, né? Então... Foi um, um pagode que marcou pela, assim, quando eu, imagine, era meu terceiro ou quarto pagode, grande, você tá fazer um evento dentro do recreio, do trabalhador, uhum. para sei lá, cinco mil e poucas pessoas, aquele ginásio, todo mundo cantando, quando o Reinaldo entrou, todo mundo cantando. sim cara, eu fiquei assim, sem imaginar, foi eu sei o que fui fiz isso tudo, foi o que realizei aqui isso tudo, então... É, e isso foi um desses que marcou. Né? E, e é uma mistura de sensações, né? Quando você chega no palco e vê aquilo tudo de gente, pessoas que acreditaram no seu trabalho, acreditaram... Porque quando a gente compra o, o, o ingresso, já aconteceu várias vezes no Nando a gente ir e, de repente, a atração não atração no, no, no entrar, aconteceu algum monte de coisa. Mas a galera... Pelo menos, no ciclo que eu, que eu conheço, todo mundo sempre fala muito bem, fala, não, os eventos Joabes, pô, é ponta firme, vai acontecer mesmo, vai rolar mesmo. Então, é, é... a galera já tem esse voto de confiança com você. Sim, né? sim, você acaba criando uma certa confiança, né? Porque, e procurar fazer o certo, é, é, tudo é o que você pode procurar fazer o certo. Por quê? Quando a gente contrata, eu não contrato uma passadinha, eu contrato um show completo. Uhum. Eu quero um show completo do artista, Entendeu? Se é uma hora e vinte, uma hora e dez, o que está em contrato? Eu não, eu não contrato passadinha, entendeu? Eu contrato, a, o artista quando está tá muito estourado, é sempre uma preocupação a mais. Por quê? Ele quer fazer dez shows no, no mês, três shows na madrugada. Então, até o horário de escolha do artista se apresentar, é importante você determinar em contrato. Se você põe muito cedo, ele vai fazer um depois, ele vai passar correndo ali e vai fazer outro depois. Então o horário que você determina do artista é muito importante. E principalmente os artistas estourados. Quando tá no auge, tá... é uma preocupação a mais. Uhum. Porque ele, se você, dependendo do horário que você colocar, ele vai fazer outro show no mesmo dia. Mas, mas é, é bem complicado, né? Se ele, for, se ele vir pra cá tipo, o artista vir pra cá, ele só pode fazer show aqui, só se for, sei lá, Piraí. Porque se ele pegar dois Walter Donda, quebra. Dois mesmo. Não, nem mas, é, mas assim, você tem que tomar sua cuidado. às vezes ele pode fazer na baixada. Uhum. Ele faz lá e depois quer vir correndo. Vem correndo pra cá, ou faz aqui e depois quer ir correndo pra lá, entendeu? Entendi. Então a gente perde em qualidade de show. Então é importante o horário, né? Ah, não, meu horário geralmente é duas horas. Show de virar, duas horas. Porque assim, ele, duas horas ele tem que estar no palco. Ele não consegue fazer depois e antes ele tem que fazer, tem que fazer 11 horas da noite. Rápido. É, meu E depois ir pra lá. Então, a, a escolha do horário, eu fui aprendendo que a escolha do horário é muito importante. E até aprender também, você passou por uns perrengues, assim. Sim, passamos por um perrengue da artista de chegar. Esse mesmo foi o Reinaldo. Ele chegou atrasado, né? E o horário tava marcado para ele. Porque, assim, imagine, que, que é outro, outra coisa. Fazer três shows na mesma noite não é fácil. Com três bandas diferentes, três artistas, né? Do, do às vezes, no primeiro ele tá na disposição. No último... É, porque, tá assim, você imagine, você tem que Cronometrar não o primeiro vai entrar meia-noite, o outro duas horas, o outro quatro, três e meia da manhã, que até mesmo entendeu. Então você tem que cronometrar e não pode atrasar nada. Que nem o Reinaldo atrasou ele, ele era pra fazer um show de uma hora e dez, ele fez 40 minutos, 45 minutos, uhum. né? Porque assim não podia atrasar os outros mais. Uhum. Então é, é três shows bem assim, né? Hoje quase você não vê mais três shows na mesma noite, mas é, tem essa complexidade de fazer certinho de horário. Entendeu? Entendi. E fora esse, esses, esses, esses transtornos que você já teve com o contratado, eu sempre faço a pergunta para a galera que vem aqui, sempre a galera, eles são os contratados, né? agora uhum. você é o contratante. Então eu sempre faço para a galera, se você já teve algum transtorno assim, umas paradas bobas às vezes de resolver, ou então umas paradas chatas de resolver. Mas e você, do seu lado, do lado do contratante, você tem algumas coisinhas assim que você pode apontar que, às vezes, dá mesmo. Dá, que é normal de dar. O problema é normal de dar, igual a gente falou. O problema é ele vai vir na hora do evento. Não vai vir antes. Não vai vir um dia antes. Vai vir na hora. Às vezes, você já aconteceu... Além do atraso, você tem alguma coisa assim que você pode apontar. falar, pô, vira e mexe. É uma coisinha que incomoda. É. Assim, no evento, você tem a, a, a questão, às vezes, de de bebida, é um lugar que você tem que tomar muito cuidado, como que tá sendo, as pessoas estão trabalhando, uhum. né? Então, às vezes, assim, porra, às vezes você monta o bar de uma estrutura, né? Às vezes a bebida não gelou tanto, então você tem que ter uma atenção muito, você tem que ter uma pessoa muito boa ali trabalhando com você, porque o evento são, é, são muitos detalhes, né? Uhum. Ainda mais quando você cria várias áreas, área que gente, gente inventou, né? A área VIP com buffet de massas, né? Então as pessoas ficava doidas, que nem a gente lembra quando eu fiz o Sorriso Maroto no Aero. O pessoal falou assim: porra, você transformou o Aero, né? O Aero todo. Então, assim, eu acredito que a gente deu uma. melhorou uma roupagem do Aero, fazendo uma área melhor para quem pode pagar. Eu lembro quando eu fiz esse. Eu sou muito de escutar. Então, se assim, eu fiz um show hoje, amanhã eu tô ali na feira, escutando o que as pessoas estão falando, de bom ou de ruim, né? Então eu lembro que a moça chegou para mim e falou assim, pô, Joab, isso foi legal. Achou os aços do, do, do. A gente fez um trabalho no aero foda, assim. Não ficou ainda 100%, mas deixamos apresentar para um show. Aí a moça, uma, uma, uma pessoa foi no show lá e falou assim: pô, legal, mas pô, muita lata no chão, Joab. Gostei do show. Vi que você procurou dar uma melhorada no aero, dar uma roupagem nova, mas pô, muita lata no chão. Para gente que é mulher, é ruim ficar andando no meio de mão de lata, tal, tal, tal. Pai, isso fiquei aquilo na cabeça. Falei, pô... Ela elogiou. ela tava na área VIP, ela, pô, tinha massa lá, à vontade, garçom, uhum. descartável, então, pô, a gente bebia, podia comer alguma coisa. O open bar, pô, top, tudo geladinho, beleza, mas as latas não ficou legal. Fiquei aquilo na cabeça, cara. Falei, poxa, tem que melhorar. Então pegamos e comprei várias lixeiras, falei, ah, vamos espalhar a lixeira aqui, pelo menos vai reduzir o número de latas no chão. Então a gente tá sempre buscando melhorar, assim, é difícil falar você assim, tem um show perfeito? Não, tem sempre algum erro, algum alguma coisa que poderia ser melhor, uhum. né? Então ali estão lidando com pessoas também quem está trabalhando. Então você tem que estar tá administrando, você administra pessoas como você está contratando, como um grupo, como um grupo né? Grupo, você está ali, tem que todo mundo trabalhar como bem. E pessoas que estão ali para curtir, Deu? umas vão entender, outras não, né? Uhum. Então assim você, cada evento é você é, é uma caixinha, cara. É muita, é adrenalina assim, é demais. E a né? adrenalina que bate minutos antes ou até no dia, no dia do evento, se é uma adrenalina louca, né? Você... Não, e aqui o mesmo evento, cara, que assim, imagina, você tá ali, é... Fala, rapaziada, não sei onde parou, mas espero que vocês tenham pego aí, que o papo tá muito bacana. Então, continuando, o assunto a gente tava falando que a chuva, ela interfere tanto num evento que é coberto, tanto num evento que é o ar livre, né? Sim, o evento co coberto, você tem a preocupação, pô, choveu, tem galera que não vai. mulher que fez cabelo. Então, e às vezes aquele evento que você fez é um evento caro, você tá contando com aquela venda da hora. Porque tem assim, aí já tem uma noção, não. Tem a venda antecipada, tem a venda da hora, do dia, que uhum. é aquele ferrou, e tem a venda da hora ali, quando você abriu a portaria. Então, você tá uhum. ligado nessas, nessas vendas todinha. Quando acontece algo assim, de chover, entendeu, é, você fica preocupado. Muito preocupado. Então, você, eu já teve evento, eu realmente eu, eu não consegui dormir, cara. Ficar duas, três noites sem dormir. E tem que ali fazer realizar o evento de estar tá sem... Pessoal, chega, você tem que comer. Não, não, não tô sem fome. Bliscava alguma coisinha ali. Porque a adrenalina, aí. adrenalina não deixa você comer, cara. A verdade é essa. Você fica ali tenso, entendeu? E quando você faz assim, hum. quando acaba, ufa. Você dá aquele... aquele assim, Aquela ufa, respirada. Respirada, pum, realizei, consegui né? Finalizou. Mas é uma adrenalina, cara, que assim, vou lá para você, é uma questão que assim, hoje, né, devido à pandemia, você fala assim, tô sentindo muita falta. Ah, Nossa. Você não tem noção, muita falta. Nossa. De realizar, de fazer. E realmente às vezes é, de ouvir, eu gosto de ouvir tanto o negativo como o positivo, tá? Acho que se eu ouvir assim a pessoa, pô, João, mas isso aqui não tava legal, não, fala comigo. O próximo pode me cobrar. Então assim, eu acho que isso que foi dando credibilidade. Uhum. Pode cobrar que vai estar diferente. Eu, eu, acho, eu acho bacana também essa parte de você estar tá bem junto ali, bem perto ali do, do seu público. De você ir na feira e procurar saber. De você mesmo estar tá ali, às vezes, panfletando, que eu já vi muito. É... Você trocando uma ideia. Do corpo a corpo com a galera e tentar atender melhor a rapaziada. Isso, isso eu acho que é muito então, importante. Isso, né? isso partiu... Eu acho que você fazendo isso, você, assim, às vezes você escuta coisas que você... Né? Ou, ou de maneira, nem quer escutar de maneira errada. Às chega, vezes a forma que fala é a forma que é, fala, não é legal, mas eu... ali você vai filtrando. E assim, eu falo assim: eu sou que é uma bateria, cara. Vem uma mensagem positiva, ou aquilo ali é o que me dá o combustível pra você fazer mais, melhorar mais. tal Às uhum. vezes vem uma coisa que você não te agrada, tal, mas ali você reflete também. Então às vezes é a forma que fala, mas assim, é, é uma adrenalina muito grande. Que assim, vocês, é, vocês sempre, eu, eu hoje sinto muita falta. Claro, a gente tem várias coisas para vir. Assim. Eu sou um sonhador, cara. Tô aí sonhando em a volta, como vai ser, e poder fazer, entendeu? Uhum. Temos grandes parcerias vindo aí, muita coisa legal com pessoas do mercado. A gente tem, graças a Deus, nesses mais de 14 anos... Tem alguma coisa que você pode falar? Um spoiler? Se então, deixar é... um spoiler pra galera. <risos> a gente tem muita coisa legal o ano que vem. Muita coisa legal. A gente vem com a feijoada num padrão muito legal, entendeu? Um, totalmente renovada, uhum. entendeu? Vai sim, as pessoas vão gostar bastante. Vamos para uma área, temos umas parcerias feitas com grandes eventos, muito show grande, proporções que eu, eu mesmo fiz, acho que um ou dois. Parcerias com rádio, tem muita coisa legal. Estamos assim desenhando muita coisa legal para fazer. Bacana. Eu acho que não vai ser um ano fácil, entendeu? Então, devido a isso aí, a gente fazer parcerias. Graças a Deus, nesses 14 anos, a gente fez reconhecer, né, o pessoal do Rio, reconhecer, né, a gente aqui. Não, existe lá um produtor, um J Charme, que faz evento legal com responsabilidade, com dedicação. Então, eu acredito que hoje isso, cara, é importante para quê? Se não a gente não tinha os eventos grandes realizado por pessoas de Volta Redonda. Uhum. Só os grandes iam fazer, vim lá de fora, fazer os eventos aqui e ir embora. Então hoje eles têm, a, a, assim, nós se tornamos referência. Eles vêm aqui respeitar, não. Tem, tem, um, tem um parceiro lá em Volta Redonda. Então isso é muito importante. Muito bom. Entendeu? Senão Sim. a gente não teria, verdade, assim, os grandes shows... Nossa, a gente não conseguiria ter. Teria os menores, os... Se não tivesse essa parceria... Sim, essa credibilidade, né, cara? Assim, quando Exato, o cara essa assim, credibilidade. Eu lembro quando comecei a fazer Mania, né? Fizemos uns três, quatro, e... Realmente, passa pros caras, quando chegou pra fazer Ilha São João, o primeiro, primeiro Mania que foi na Ilha São João, e foi a produção toda minha, botamos 20 mil pessoas na né, Ilha São João. maluco. Eu, o evento não era meu, né, eu fiz a produção, né, então assim, foi ali onde eu, assim, para mim foi uma escola, um aprendizado. Pô, e a primeira Rádio Mania movimentou, hein? Sim. você é louco, na hora que eu cheguei na frente daquela ilha, que eu vi aquele mar de gente entrando, eu fui, cara, Você imagina você, assim, para mim foi um desafio, né, cara, você imagine é, Veio veio o produtor de lá, uma empresa pra fazer, e não sabia nada. Então a gente sentava como você tá aqui no meu escritório, pensando rascar rabiscar, vai ser assim, vai ser assado, fornecedor esse. Então, assim, ali não era meu, mas como se fosse meu, porque eu tava uhum. ali crescendo e aprendendo também, entendeu? foi Como, um, como foi, fazer. Foi um, um gancho ali pro portfólio. Sim. Um portfólio bom ali, entendeu? Então, tá ali, participar e fazer. Eu tinha feito alguns em clube, mas ali na Elisão João é outra, outra parada, né, cara? Era um evento pra, porra, 20 mil pessoas. Você acha que Ilha São João tem a possibilidade de voltar a acontecer? Cara, eu assim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que a cidade, toda a cidade tem que ter um local cultural uhum. para a realização desses eventos, entendeu? Eu acho que são eventos que não, não são mensais ou semanais, né? Eu acho que tem que ter a cidade... É, é, toda a cidade tem. Porque Volta Redonda, que é uma cidade considerada... É, a capital do sul do estado não teria... Uhum. Né, Barra Mansa tem, todos Piraí tem, Barra do Piraí tem, porque o Volta Redonda não? Então, é, é, e evento, né é cultura, música é cultura. Então, a gente tem que ter um espaço para receber esses grandes eventos. Não pode ser só em local fechado ou só em clube. Acho que a uhum. cidade tem que ter um local para isso. A, a gente tem que proporcionar aos jovens local de diversão, lazer, cultura. Entendeu? Uhum. Bom. Cara, a, a, aproveitando esse gancho Que nós entramos no assunto Sobre esporte, lazer Coisas que a cidade tem que ter é, Nessa última eleição Você saiu pra... Você se candidatou a, a vereador Foi a vereador, foi você, a vereador. Você, você se candidatou a vereador E cara, como é que foi essa experiência? Como é que foi isso? Da onde saiu isso? Como é que foi essa então, parada? Então, na verdade, a gente tinha a intenção Em outros momentos né uhum. e essa vontade se perdeu ao longo que a gente vai decepcionando muito com pessoas tal e eu tive um, um pedido um pedido né de uma pessoa do meio político que me pediu e a gente topou falar ah, vamos uhum. nisso que a gente fomos, a gente fala assim, pode mas a gente não tem recurso não vai ver ver que vai dar eu uhum. acho que foi uma experiência boa pelo seguinte. A gente já lida com pessoas, né? Então, a gente já tem esse contato. Apesar de que foi numa época que a gente não acho... tinha tanto contato. Um a gente não tinha tanto contato com pessoas, né? Mas acho que serviu de experiência. Eu acho que foi uma coisa assim... Você acaba... Mesmo que você entra desanimado. Como a gente, a gente tá sempre pensando em vencer e lutar. Você entra meio desanimado, depois você vai se empolgando. E vai indo, vai indo. Eu acho que o meu crescimento pessoal, acho que valeu a pena. Uhum. Não sei se eu... Participaria de novo, entraria de novo, mas acho que como pessoa é legal, acho que foi uma experiência muito importante. Eu acho que eu não me via nesse meio e depois eu vi que, que realmente a gente acaba fazendo parte, precisando estar envolvido mais politicamente com as coisas. né? Uhum. são que Quando a política nos afeta, né? como afetou agora devido à pandemia, né? alguns podendo trabalhar, outros não, É que vê que a política... Então, a gente tem que estar tá envolvido, inserido uhum. na, na busca de melhoria, entendeu? E ter representatividade. Acho que falta para a gente, a gente do meio do samba e do pagode. E agora que está mostrando isso nessa pandemia, você vê que a gente... A culpa não é da pandemia, não é do setor de entretenimento de eventos. Nós precisamos trabalhar. Tem muito, o setor de, de, de eventos gera muita economia, gera renda para muitas pessoas. E agora a pandemia foi o que, primeiro que, né foi o primeiro a parar e até hoje aí voltando aos trancos, a, e, aos barrancos. trancos e barrancos e ninguém realmente apoiando lutando, lutando para realmente esse, re, esse retorno entendeu é. né então assim a gente vê que isso é política então a gente tem que se envolver mesmo acho que eu não sei se eu sairia de novo mas acho que tem que se envolver porque a gente estamos tá, tam, sendo afetado uhum. a gente gira a economia evento para alguns, né? As pessoas, ah, eu quero uma cortesia, eu quero. Aquilo é um, é um trabalho. Tem várias pessoas. A nossa responsabilidade de gerar emprego, de fazer girar a economia é muito forte. Uhum. Né? As pessoas compram roupa, sapato, maquiagem. Querendo lama. ou não, um dia, um, dia de um, um dia que você faz um samba é um dia que assim, a galera vai para a feira mais cedo, pra, pra, tanto para tomar um gelo quanto para comprar uma roupa. Isso eu não tô nem falando a galera que gasta no shopping, mas o povo galera não mesmo. Galera, nós vai, faz o quê? Uma feira, comprar uma camisa e uma bermuda, porque vai ter um pagode hoje. Pai, chega lá na feira antes, antes de ir, toma um gelo. Toma um gelo. Já movimentou a feira ali, porque, imagina, isso, isso de grupo em grupo, querendo ou não, às vezes um evento seu faz a feira ficar lotada. Sim. Né? Gira a economia. Né? As pessoas compram roupa, Vai no salão. Baile Charme, cara, era impressionante. Às vezes eu uhum. mesmo, na correria, ia lá no shopping, comprou um terno. Eu chegava lá, tinha três, quatro comprando o terno para ir pro Baile Charme. Maneiro. Então, isso é legal. Entendeu? Você movimentar a economia. Eu acho que assim, os eventos têm que voltar, acho que de forma consciente, né das pessoas vacinadas, acho que tem que voltar. Os músicos precisam trabalhar, entendeu? o pessoal de som precisa trabalhar. Tem muita gente parada ainda. Então, acho que a consciência do dos governantes aí, né? é Voltar da forma consciente, eu acho que até mesmo para as coisas voltar a funcionar normal, né? Acho que... É, agora a gente. eu acho que a gente já, já tá quase 90% aí da, da rapaziada vacinada e pelo menos dizem, né? Dizem que agora dezembro a gente não vai mais precisar usar máscara pelo menos e se Deus quiser, eles já vão liberar isso daí. A expectativa é que ano que vem esteja... É, eu acho que a política agora... Eu acho que, assim, eu tenho visto algumas dificuldades em liberação de eventos, né? Eu acho que a política agora tinha que ser em prol da vacinação. O papo tá bom, tá? Tá passando rápido o tempo. Então, voltando aqui, a gente tava falando sobre é, o pessoal tá proibindo ainda os eventos e a gente tá falando sobre a vacina, né? Que é importante, igual você tava falando, é importante a, eles agora, o, o pessoal do o governo passar a cobrar mais a, o cartão de vacina em vez de cobrar. Em vez, de, em vez de simplesmente bloquear, não, não, não tem mais evento, não tem mais nada, né? Isso que você tá falando. É, porque assim, não ajuda a pessoa que. Você imagina, as pessoas que não vão que vacina, não vacinar, ela tem que ter. Não, mas eu quero ir no show tal, eu sei que eu tenho que estar tá vacinado. Então, senão, eu não vou conseguir entrar. Então, acho que quem que houver essa parceria com as produtoras de eventos e o governo, os governantes, para fazer um, fazer um incentivo para as pessoas vacinar, cara. Uhum. pra isso passar o mais rápido possível. Porque senão, uhum. tem gente que não é a favor da vacina e não vai tomar. Mas, pô, imagina, você quer ir naquele show... É, pô, então não pode tenho, entrar. entrar. Querendo pô. ou não, eles estão fazendo isso com viagem, né? Você só pode viajar pra, pra fora do Brasil ou até a, a alguns outros estados com o Caramba, cartão de vacina. vacina. É, mas ainda é pouco. Você, é, sabe por quê? Nem todo mundo tem como de viajar. A gente tá pegando uma parcela... É. Mas um show, ingresso lá, a pessoa tem condições de comprar um ingresso para ir num show na cidade dela. Então, ah não, só pode estar vacinado né? Tem estudos feitos aí nos Estados Unidos, lugares fora, que na verdade quando você tem 100% das pessoas dentro do evento vacinadas, não tá, não tá transmitindo a doença. Né? É, e tanto não tá porque a gente tem visto... Tanto bares, quanto social, um monte de coisa rolando e, né? e tá caindo o número do, do, do vírus, né? Então, não tem tanta transmissão mais rolando, igual, igual tava no início. No início, eu confesso a você que eu fiquei assustado, porque eu vi as imagens da internet e o pessoa caindo na rua. Eu falei, que é isso? Meu Deus do céu, o mundo, o mundo vai acabar. Eu realmente pensei, o mundo vai acabar. É, falei, Os é, outros é. desmaiando, não sei o que, eu falei, meu Deus, e, e, e acontecendo um e quando começou a acontecer com pessoas próximas, eu falei Eu realmente eu fiquei trancado dentro de casa, eu fiquei realmente, não. eu fiquei esse tempo todo trancado. Mas depois que eu tomei a vacina, cara, eu comecei a, eu comecei a pensar dessa forma que você tá falando. Tipo, cara, eu já tomei a vacina. Se eu não, se eu não viver, eu vou ficar aqui vegetando. Então, tem que sair, tem que fazer as coisas e tem que voltar e, à vida e, normal. E as né? pessoas querem sair. Entendeu? Acho que tem algumas pessoas que têm objeção à vacina, mas a gente tem que... Aí que eu acho que, assim, usar essa ferramenta que são os eventos, esses, essa ferramenta que é importante para a sociedade, para o pessoal ver que, assim, não eu preciso sair, eu preciso me divertir. Uhum. Usar essa ferramenta para as pessoas se vacinar, uhum. é então eu acho que é muito importante, não simplesmente bloquear o evento, não, você não pode estar é. fazendo aglomeração. Até porque, né, nós estamos chegando perto do, de um dos maiores eventos que nós temos aqui no Brasil, que é o Carnaval. Que se eles não, se não tiver essa, essa, essa inteligência né, lá dentro deles, lá de como resolver esse assunto agora nesses dois meses... Virou pro ano que vem, filhão. Não vai conseguir resolver nada mesmo, porque aí brux, o nego vai todo mundo pra rua de um jeito ou do outro. Não tem como segurar a galera em casa. Já segurou o ano passado, que eu acho que não foi tão, não tanto as pessoas em assim, que ficou seguro mesmo, mas. Cara, você vê. Eu acompanho a galera lá, lá, lá da Bahia. Os caras estão fazendo evento enorme. Igual ontem, teve o aniversário da. Teve tanto um aniversário lá na Bahia que eu vi de um cara que tinha muita gente no aniversário. Quando teve o aniversário da, da, da, daquela mulher lá de São Paulo, a doutora Deolane. Não sei se você tá ligado. Não. A Deolane, a, a que era a esposa do, do, do, do, do Kevin, ela fez um evento, irmão. Pique Ilha São João. Isso era aniversário dela, imagina. Pique Ilha São João. Então, tipo assim, pra alguns, pra alguns tá valendo e pra outros, outros não. não. É, aí eu, eu já acho que é injustiça, entendeu? Porque, então assim, eu acho que quem que... Assim, os governantes tinham que fazer usar essa ferramenta que é o evento. Se você abrir qualquer agora, o Instagram aí de qualquer artista aí, de vários artistas, você vai ver shows enormes acontecendo no Brasil. Muitos. Não é, não é. Então, assim, eu acho que tem que parar a hipocrisia. Uhum. Entendeu? Não tem, ah, não. Não tá acontecendo. Ah, não. Tá acontecendo. Tá. E shows grandes. Não tô falando show de mais de 5 mil pessoas, 10 uhum. mil pessoas. Se você abrir o Instagram de, de vários artistas, você vai ver isso aí. Por que não pode acontecer? Por que não fazer uma campanha contrária? Não. Pode só para quem tá vacinado. Uhum. Entendeu? Acho que tem que liberar. As pessoas têm que trabalhar. Isso, isso de repente, será que é um, é um problema regional, ou então, sei lá, só da cidade? Não, isso é um problema... Porque, porque é estadual algum... não é, porque no Rio rola. É. Então, é que, na verdade, essa pandemia foi feita de várias formas. Eles analisam de cada cidade, ou de cada município, ou de cada estado. Uhum. que é legal. Só que... Porque pode em alguns e outros não. Ah, os números são tão diferentes assim? Não. Não. Entendeu? E querendo ou não também, as outras cidades que estão rolando tem muito mais população do que aqui. Sim. Então, eu acredito que tem que olhar com mais carinho né, uhum. para esse setor. Eu acho que é um setor que gera gera economia, faz girar a economia, que faz movimentar o, o comércio, entendeu? O comércio está aí agonizando aí, entendeu? Então, acho que tem que olhar com mais carinho. Acho que o caminho é cada um fazer o seu papel. Eu que produzo o evento, só deixar pessoas vacinadas entrar e divulgar isso, hum. fazer uma campanha para as pessoas vacinar e o governante dar a assistência que você precisa ali no dia do seu evento. Exato. Entendeu? exato. Então, acho que tem que ter essa parceria. É isso. Entendeu? Porque a gente tá carente de evento, tá carente, precisando trabalhar, precisamos pagar as contas. Entendeu? E a galera também, o público tá precisando se divertir, né? Ficar só problema na mente, precisando dar uma distraída, tomar um gelo, ouvir um pagodinho. Ah, eu, porra, é. eu, eu, eu <risos> e deixa, deixa eu te falar, bem no início, eu, eu fiquei, igual eu te falei, bem no início eu já tive algumas coisas que já tava fechado cancelado uns ensaio fotográfico uns ensaios de é, é infantil um monte de coisa cancelada você assim que começou você, você tinha bastante coisa marcada já em sim que... eu tinha quando você tinha até ingresso vendido assim os outros tinha tinha ingresso vendido eu tinha Ferrugem para Maio eu tinha Muzinho, tinha Gilcinho, tinha muita coisa então, assim, a pandemia ela nos prejudicou de uma forma monstruosa. Dois gente, anos, né? É, assim, dois anos parado não, não foi fácil, entendeu? Então, eu acredito que a gente está re, revendo alguns projetos, né? e a gente está aí com projetos novos vindo, a gente está aguardando né, um, um novo decreto, a gente temos é, de propósito para vir aí na primeira vez na região, uhum. entendeu? um show né, de médio, médio grande porte. Então a gente tá guardando, a gente tá ansioso pra voltar a fazer o que a gente ama e gosta de fazer, cara. Essa é a realidade. É isso. Entendeu? E deixa eu te perguntar, agora saindo um pouco do do, do do pagode, quando é que você começou, quando é que você começou e quando é que você fez o primeiro baile funk no Maracanã do funk? irmão? então... A gente, a gente, na verdade, a gente acaba entrando quando tiver uma brecha, né? Uhum. Como eu te falei, esse negócio de subir os primeiros degraus, de uhum. buscar mais, a gente chegou num patamar que a gente fala assim, poxa, eu já tenho quatro, cinco grandes pagodes para fazer, e a gente vai fazer. E na época tinha as caravanas do rap, uhum. no aero, né? E tava sem fazer. Acho que tinha mais ou menos uns dois anos sem ter. Ninguém fazendo. Ninguém fazendo. Fazia uns eventos ou ali. Então a gente veio com uma, uma roupagem nova. Ah, vamos criar um baile, né? Pensando na, na, na, nas caravanas, uma roupagem nova. Juntando um, a melhor equipe, os melhores DJs e os melhores uhum. MCs. Quando a gente surgiu com o melhor baile do ano? A gente já estava fazendo uhum. eventos no Aero. E vamos fazer um baile diferente. Vamos fazer um baile com, com as grandes atrações... E quando, a gente começou, quando eu bolei essa ideia, eu lembro, você é maluco fazer baile com valores astronômicos de artista? Não, não vai dar certo. E eu falei: não, vamos, vamos tentar, vamos embora. Fizemos o primeiro. Sempre tem um, né, pra falar é, que não vai dizia, dar não, certo. não, como você gasta isso tudo pagando de atração, que não sei <risos> o quê. tal eu falei: não, quero fazer um baile. Foda, diferente, tal, tal, tal. E desde o início você já chamava ele de melhores do ano? não você... Ah não, você faz tanto melhores do ano, também você fez o outro que foi o do chefe, né? É, Todo Poderoso. É, o Todo Poderoso. E o melhor baile do ano. É. Aí que a gente começou, a buscar os melhores artistas do momento, uhum. os melhores MC, do momento pra aquele evento. E o primeiro já foi um sucesso, o primeiro que a gente fez, assim, porra, 4 mil pessoas, Bacana, ba estourado, explodiu. explodiu. Aí a gente fizemos o segundo. Aí foi, a gente fazia dois por ano, né? Fizemos um em outubro. A gente vinha de um, veio de um sorriso maroto, uhum. de um baile do Sorriso Maroto, que também foi sucesso, quatro mil e poucas pessoas dentro do aero. E ali a gente tentando, né? Tem que saber toda a dificuldade toda, do aero, e a gente tentando melhorar cada dia mais ali. Aí fizemos o segundo. Foi Vindo no carnaval, pós-carnaval, 40 dias, 30 dias depois pós um carnaval. Pessoal, você é maluco? Fazer um baile caro desse, que não sei o quê. Foi um baile que assim. Explodiu. Explodiu. Foi o maior baile que, assim, que, que literalmente a gente parou de vender ingresso. Caraca! Parou de vender ingresso. só assim, deixamos mais ou menos aí umas. umas mil pessoas lá de fora. Caramba! Querendo ingresso, e não, não entra mais ninguém. E fui... Já tinha quatro lá dentro. Qua, mais de quatro lá dentro? Caraca, mano. A gente já tava, não né, tinha como, cara. Foi um baile assim, que. E. Sim, peguei, gostei de fazer. Uhum. Né? Apesar de ter todo o preconceito com baile funk e tal. A gente sabe que tem todo o risco, né? Porque você lida com, uma... com um público mais jovem. Uhum. Essa é a verdade. Eu acho que tem um risco mas a gente não pode esquecer que música é cultura. É, entendeu? Acho que tem um risco hoje a gente sabe que a violência tá em alta tanto, né? Em Volta Redonda, Barra Mansa, mas eu acho que tem que ter. Falando aí sobre o baile funk. Então, eu acho que o funk, ele teve muito momento dele que era bem aquele funk muito funk melody, muito funk assim dançante, né, que foi mais anos 90, tal. Depois veio anos 2000, o funk realmente ele ficou numa fase que era um pouco mais perigosa ali, que era tá, é, muito proibidão tal. Mas eu acho que depois, agora, agora o funk ele tá um pouco mais dançante, um pouco mais putaria e já virando um trap. Então, é, agora ele tá ficando mais brando, né? Não, não tá aquela coisa tão perigosa. É, que acontece? O, o baile funk hoje, ele... Ele é cultura, é uma cultura que desse, se você colocar de 2000 pra cá, ele teve mutações, né? Hoje você vê um baile funk mais dançante, mais passinho, né? Uhum. né? Antigamente não era tanto, então hoje o baile funk ele conseguiu ter essas mutações, e... mas eu acho que o grande risco do baile funk é que você trabalha com uma galera mais nova, uhum. entendeu? então por isso que você fazer uma coisa então por isso que às vezes eu acho que hoje quando teve aquele problema na na na Boate Keys, lá os órgãos competentes veio conferiu tudo eu acho que os órgãos tem que ser parceiro do evento uhum. a gente tem uma responsabilidade social muito grande né então acho que tem que ajudar a realizar então eu acho que tem que o baile funk é uma é uma realidade é uma cultura eu acho que é uma forma das pessoas se divertir, de se contrair e tem que, eu acho que só tem que ter mais segurança. Nessa eu... nessa época da Kiss foi uma época que eles fecharam tudo, né? Tipo pararam para entrar nas normas dele e tal. E foi uma época assim que você também teve que se é, adequar, é, se readequar, se readequar e, e as boates teve que fazer reforma, tá? Sim, tudo tudo, tudo para entrar ali. Teve não. que fazer. E agora o que está acontecendo de novo com a pandemia. Uhum. Né? Os clubes, os lugares têm que se adequar. Hoje, a exigência acaba sendo maior, uhum. de liberação, de documentação. Eu acho que tudo é válido. Mas eu acho que é válido desde o momento que eles apoiam. Uhum. Tem que apoiar, tem que ajudar. Não dificultar. entendeu? Porque a gente mexe com cultura, a gente mexe com entretenimento, a gente somos geradores de emprego. Então, tem que apoiar. Exato, exato. E, e deixa eu te perguntar, aqui em Volta Redonda, você você tem, a, a, além disso, você, você só fez você, você só faz evento em Volta Redonda, né? Você já fez fora de Volta Redonda? Fiz em Barra do Piraí. Fiz em Barra? Fiz em Barra do Pereira. Lá você teve mais facilidade com as coisas ou foi aí? Os trâmites é, um, é o mesmo? Tipo... Os trâmites é o mesmo. Às vezes a dificuldade que você tem, que você, assim, tem outra pessoa que faz lá, então você tem que respeitar o cara da outra cidade. Uhum. E foi isso que eu escutei, tive no Rio Essa semana passada E um grande empresário Falou assim, não, tem que respeitar o Joaquim, Que tá lá, que tá lá há 14 anos, fez grandes eventos É um, um Cara da cidade Então eu, eu acho que eu, eu, eu sigo isso para mim entendeu uhum. é, Respeitar Quem tá lá, eu não posso chegar lá e achar Que eu sou dono da cidade Respeitar quem tá lá Então eu fui com esse pensamento lá, fiz com a pessoa de lá foi, Deu super certo, foi bacana Entendeu? E agora acontece isso comigo. Tem pessoas vindo de fora e procurando pra gente fazer grandes eventos aqui em Volta Redonda. Maneiro. Entendeu? Pegando esse... pegando esse gancho aí que você falou, da galera respeitar e tal, é, eu tenho às vezes um, uns, uns transtornos assim, na minha área profissional que sempre aparece, tem aparecido muita molecada nova fazendo o meu, o meu trabalho. E, e às vezes às vezes a molecada, como tá começando, mete uns valor louco e, e eu tenho que acabar na minha área. Como aqui a gente não tem um sindicato, não tem uma parada do videomaker, do fotógrafo aqui na nossa cidade, a gente meio que fica se adaptando a valor que o novato tá, tá botando. Então, vamos supor, se eu, se eu faço um trampo que é 300, chega um novato, bota a 100 eu tenho que ficar me adaptando para eu não ficar fora do mercado. E teve uma época que aqui em Volta Redonda apareceu um monte de gente fazendo muito evento. Eu queria saber de você, de um cara que já tá aí desde as das antigas, se foi uma época que você se sentiu prejudicado por aquilo, se aquilo te prejudicou, ou se foi suave. Passou. Que Foi a época aí que teve muita chopada, teve muita coisa em Volta Redonda. Então, o que acontece? A gente tem que. A verdade é que sim, o mercado, acho que em todo segmento, você tem que estar tá se renovando se readaptando, reaprendendo, uhum. isso não tem jeito. Acho que faz parte de qualquer mercado. Uhum. Nos eventos, todo ano aparece um concorrente novo para mim. Uhum. Eu até então acho que isso é saudável, desde o momento que o cara que respeite, né, o seu trabalho e tal. Então assim, eu todo ano tive, não vou citar nomes aqui, mas tive vários uhum. concorrentes. Então assim, você, como que eu falei, faz parte do mercado. E ali você vai se reinventando, se reinovando, entendeu? Atrapalha? Atrapalha. Mas ali a cidade tá aí para todo mundo trabalhar. Né? Eu acho que tem que ver o respeito, entendeu? De um o outro. Mas teve que me atrapalhou, às vezes, porque assim, cara, infelizmente, o pode ser assim, ah, o Joabes é o cara do pagode, eu nunca vou ter os melhores shows, sempre, entendeu? Então dali eu tenho que me reinventar né então dali assim com isso que surgiu a feijoada que você quis criar algo novo oh, algo e... novo surgiu a feijoada uhum. onde surgiu o baile funk uhum. né o baile funk surgiu dali falei poxa não dá não dá para me botar um pagode atrás do outro o que, que eu vou fazer não vamos fazer um, vamos fazer um baile funk aí gente dá uma respirada e vem volta com o pagode então ali eu fui me reinventando né e até hoje falar para você assim estamos reinventando que nem assim essas parcerias que eu que eu te falei aqui agora, tô me reinventando. Uhum. Entendeu? Ah, aquele show que eu queria fazer, tá com meu parceiro lá do Rio. O Joabes. O show que ele queria fazer tá comigo uhum. no segundo semestre e eu tenho no primeiro. Então estamos juntando forças. Entendeu? É isso uhum. que vai acontecer. Estou me reinventando. Então, assim. E, e você tem que se reinventar, porque senão você tá fora do mercado. Eu tenho. E tinha concorrentes há quatro anos atrás que hoje não faz mais. Tinha concorrentes há seis anos atrás que hoje não faz mais. E eu tô aqui. Devagarzinho, tô levando. Caminhando. Tô caminhando. Tô, tô no, no, nos melhores momentos, na melhor fase? Não. Mas estamos se reinventando com parcerias, reinventando com outro tipo de evento. E vamos ali. E assim, a ideia não para, cara. Tem um, assim falou pra você, tô duro pra voltar né, E contém muita coisa legal. Quero fazer muita coisa legal. Uhum. Então você quer inventar Mas atrapalha. Mas faz parte do mercado. Acho que faz todo mundo. Faz parte, né? Tanto que assim, a verdade, cara, eu assim, sempre que, que me pedem, eu tô sempre ajudando quem faz evento. Eu não faço todo final de semana, eu não faço todo. Faço um por mês, dois, de dois, dois meses, que são eventos maiores, mais elaborados. Uhum. Então ele tô sempre ajudando com material. Ah, hoje mesmo ligou. Ah, pô, vou fazer um evento final de semana, consegue me ajudar nisso aqui, nisso, nisso, nisso. Não, beleza, tem isso aqui, para pegar lá comigo lá. Então, se eu puder ajudar, eu acho que eu tenho esse diferencial. É assim, de estar tá indo em vários eventos, e em vários lugares, né, conversando, ajudando da forma... Porque o começo, como eu te falei, não é fácil. Uhum. Então, por que eu não vou ajudar? Então, assim, eu ajudo muitas pessoas, que nem... vocês vezes tem pagode na volta grande. Ah, pô, me presta um balde, me um, um isso, aquilo. Ah, me ajuda nisso aqui. Então, eu tô sempre ajudando. Não me atrapalha, me interfere, não interfere. Eu acho que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu vou. Eu, eu, falei, eu sou um cara que não sei. Assim, ah, não. Eu tô, tô ali no meio. Tem um pagodinho, uma roda de samba ali. Eu tô ali junto. Tô vendo, tô conversando. Então, se eu puder ajudar, cara. Não... Atrapalhar, eu não vou. Maneiro. Maneiro. Cara, é... Deixa eu, deixa eu só parar aqui. É isso aí, rapaziada. Voltando aqui do corte. Voltando a resenha e aquele corte que é para lembrar você de chegar aí na descrição, dá um pulo lá no Instagram do amigo, dá um pulo aí no meu Instagram também, já segue a gente lá, valeu? Já deixa aquela, aquele comentário que é para fortalecer o canal pro YouTube continuar entregando os vídeos aí a rapaziada, já deixa um like, compartilha com um amigo que curte um podcast, curte uma resenha top, valeu? Então... Guerreiro, voltando aqui, a gente teve uma trava aqui que a gente trocou vários outros <risos> assuntos, né, cara? E é sempre bom estar é, tá resenhando com um amigo, eu sempre tô, tô convidando alguém aqui, sempre falando, cara, eu tento trazer as pessoas que eu, que eu tenho mais próximo a mim, pra, que eu já tenho para já ter uma resenha, já, já manter o, o papo e tal. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Nesse, nesse seu início do funk aí, que a gente tava falando do funk, na hora que a, que a gente deu uma trava. Sim. Do início do funk até hoje. Você teve algum transtorno assim que. Dentro do funk ali. Que, que de repente você chegou a pensar, ah, mano, porra. Eu vou ficar só no pagode. Ou... É algo que tem mesmo e tem que driblar e passar. É, né? tive, tive, tive um. um assim, depois de seis edições. Eu tive um, um baile que teve um transtorno danado, uma briga, uhum. né? Teve balde rolando e tal, e gente ali e tal. Que a gente fala assim, porra, não vou saber, quero saber disso mais não. Mas eu depois parei pensei e falei, poxa, cara, uhum. não é legal, mas é o risco que você corre. Uhum. Então a gente pensa assim, a bola pra frente, vamos... Onde errou, vamos melhorar e onde não errou, vamos aprimorar, entendeu? Melhorar mais e bora para frente. Tive problema também com, com produtores dessa dessa dessa dessa dessa área também uhum. de não poder trazer um artista, uma equipe de som, tive. Caramba. De, mas assim, eu sou, sim. O que, que eu faço, cara? Eu vou lá, eu vou até você. Fui até ele, conversamos, entendemos, uhum. entendeu? E, e seguiu, bora. Entendeu? Então, assim, eu, eu fui até ele. Mandou. Ah, não, essa, essa equipe eu não posso trazer, essa equipe eu vou trazer e tal. Porque os caras querem vender, cara. Entendeu? Cheguei nele, sentamos, conversamos, se entendemos. Ponto. Vambora. Põe outra e bom, vida que segue. Mas eu tive esse problema que realmente me chateou muito, porque assim, como eu te falei, eu sou uma pessoa que tô sempre com as pessoas, né, cara? Uhum. Então, hoje a internet é uma coisa que Boa, mas que massacra bastante E aí, falei assim ah, é vou... Foda da internet que a galera deixa Cada um deixa a sua opinião ali na lata Porque tá de dentro de casa escrevendo é, tá ali falando então... Entendeu? então, com isso eu peguei, revi alguns conceitos Vimos algumas, digamos algumas ideias Realmente pensei não fazer mais Entendeu? Mas eu gosto de produzir, cara Então, assim uhum seja o pagode, o pagode eu tenho uma coisa comigo que vem da minha raiz, que vem da minha essência, mas eu gosto de produzir, tanto casamento, formatura, 15 anos, baile, pagode, eu gosto de produzir, gosto de fazer festa. E, e, e, e você tem mais ou menos contabilizado assim, quantos eventos você já fez? Tanto, tanto na área. Acho que se for ao todo você não deve saber, né? Mas num no, no evento geral, você sabe quantos eventos você já fez isso? Não. não. É porque são muitos, né, assim, pra você ter ideia. Assim. Entre casamento, 15 anos. Pô, casamento, 15 anos. Vamos botar aí mais de 100. É, baile Charme. Tem mais de 15, 20 Baile Charmes. Ah, você botar aí feijoadas. A gente contava todas as feijoadas. Feijoada tinha uhum. numeração. Passou das, de 20, 30. <risos> e parou de contar. É, entendeu? É, shows de pagode. Pô, fizemos muito, imagina. Fomos só no Náutico ficamos 8, 9 anos fazendo pagode no Náutico. Nossa. E a cada é. o quê? Cada um mês, cada dois meses? Vou botar aí na média de 3, 4 por ano. Entendeu? 9 anos, bastante. É, deu. Aí fomos pro Aero. né Tão um trajetório no Aero aí de, de mais de baile funk, foi mais de 7. 8 baile funk. Esses grandes, né? Uhum. Entendeu? Dois, dois projetos do poderoso e, e o melhor baile do ano. Entendeu? Aí tem a feijoada, a feijoada da alegria. Fizemos churrasco da alegria. Tudo, né? Fizemos comida mineira, pagode com comida mineira. Então a gente foi inventando uns outros projetos, né? Que foi muito bacana. Então são bastante, cara. Cara, falando de churrasco, pô, teve um que... Me marcou que eu cheguei e falei, cara, primeira vez que eu chego para trabalhar, então a churrasqueira, pô, a churrasqueira enorme que você colocou lá atrás do lá atrás do camarim lá do, do Aero. Aero. Cheguei, pô, um churrascão rolando para todo mundo. Você sempre gosta de deixar a galera que está trabalhando bem servido, bem, é, cara, bem eu, à eu, vantagem. Eu, eu, eu acredito que assim, a gente tem que, evento, a gente tem todo um curso, toda uma preparação. Pô, evento tá bacana, vamos fazer algo diferente. Entendeu? Então a gente proporciona isso. Que assim, a gente, os eventos grandes, tem muita gente trabalhando. Então a gente uhum. tem que... Não pode só dar um, que um lanche. Então a gente sempre faz aquele panelão de comida, o pessoal que vai trabalhar, entendeu? Uhum. É, aí o segurança chega, acaba comendo também e, e vambora, entendeu? Vambora. E todo mundo... E eu acho maneiro, porque é, a gente se sente acolhido, né a galera que tá trabalhando. Sente que, pô... Tô aqui num ambiente que eu não tô só aqui fazendo a minha função, mas tô sendo acolhido pela galera. Não só numa água e tal, mas, pô, estão se preocupando com a água além. Eu, acho isso, eu achei isso muito bacana. Quando eu cheguei deu, lá pô. pra trabalhar, fiz stories, não mandei deu, pra galera. Deu. Falei, você já trabalhou assim, <risos> meu filho? Olha aí. Mó churrasqueira. Quando a gente fez o, o churrasco, fizemos o churrasco da alegria no Aero, eu também não acreditou, cara. Tinha lá três frises de carne... E churrasco à vontade mesmo feito na alta mesmo então gente a gente, a gente os projetos eu acho que nosso a grande vantagem é essa, são coisas diferenciadas realmente trabalhosas que não é fácil para qualquer um fazer entendeu uhum. você fazer um churrasco desse uma comida mineira imagina comida mineira ela tinha 12 itens sempre assim, tinha gelo tinha torresmo tinha então assim não é a comida que você está servindo para 30 pessoas. Você está comendo uma comida para 400 pessoas, 500 pessoas. Não é um, uma tarefa fácil. Entendeu? É uhum. a mesma coisa a feijoada. Como feijoada. Você... A feijoada no início, cara, a gente servia uma cumbuca de feijoada. Era então, uma cumbuquinha? Era, na cumbuca. Fora o prato com arroz, a farofa, o vinagrete. Nossa, então vinha igual no restaurante mesmo. É. a cumbuca separado das paradas. Isso. Sim, pra você ter ideia, cara, de número de feijoada. Era em torno de 70, 80 quilos de feijão. Caraca, entendeu? mano. De cada item da feijoada, em torno de 25 a 30 quilos de cada item da feijoada. Então é feijoada de verdade, entendeu? Não é aquela feijoada assim, ah, não. Regada. É, entendeu? Então assim, quando você fala feijoada pra duas ah. mil pessoas, não é aquela feijoadinha, ah. entendeu? Que nego faz aí, ah, não, fiz dois caldeirões. Não, meu irmão. Era 70, 80 quilos de feijão. Uhum. Entendeu? Era 25, 30, 35 quilos de cada item da feijoada de carne. Uhum. Então, eram, eram, são, valo, são assim, valores e, e quantidades bem, bem, bem volumosas, bem né? Bem assim, volumosa. Que as pessoas falam assim, pô, realmente eu tô ali comendo uma feijoada. Por isso que chegar no final, tem uma feijoada, entendeu? Uhum. Então, assim, era cansativo, mas muito gratificante, né? A gente tinha ali, a gente conseguia juntar feijoada, cara, juntar dois públicos. O público mais velho né? e a galera mais nova com shows que atraíam, entendeu? Uhum. Então isso, isso era bacana, entendeu? Entendi. Cara, e, a, e agora falando um pouco de, de projeto atual, de coisa nova que você está fazendo, você, agora você tá com um espaço seu, né? Sim, sim. E... Foi uma luta, uma construção, né? Um, um desejo né? da família, né? Meu pai, minha mãe, tudo apoiando. Então, uhum. assim, hoje a gente tem assim Foi um espaço voltado para festas, né? A gente. Tinha essa necessidade de ter um lugar para fazer casamento, formatura. E alguns eventos. Uma feijoada, uhum. alguns eventos. Então foi um espaço criado para essa finalidade. Entendeu? Tem uma sede, né? Na verdade, a gente uhum. tem uma sede, tem um local próprio. né? Bacana. Então lá foi mais pensado... Lá não foi nem tanto pensado em evento, Foi mais pensado nos eventos sociais que você faz. São os casamentos, os 15 anos, os aniversários. Sim, isso. Então, é assim, um espaço criado pra isso. Claro, vamos poder fazer um evento ou outro, uma feijoada, sim. Uhum. Principalmente o baile charme, coquetel, sim. Entendeu? Mas o, o foco realmente lá é casamento, formatura. Bacana. Entendeu? E deixa eu te perguntar, você falou aí do baile charme lá, você tem uma data já de um, um primeiro baile depois de dois anos? Dois esse anos. Baile... Acredito que em maio, mas a gente lança um, um baile charme com... Bem, bem na, na, na tradição, tradição dele mesmo. Tradição mesmo, bem assim, com tudo que a gente tem direito, tudo que a gente poder fazer, entendeu? Bacana. Uma festa para realmente marcar. Bacana. Cara, ah, eu, eu, eu te confesso que eu nunca cheguei aí no, no, no, no Baile Charme, muito por falta de, de oportunidade, porque eu sempre, eu tava trabalhando, né? Eu sempre trabalhei no meio do casamento também, sempre trabalhei, eu trabalhei em algumas produtoras grandes aqui de volta redondo, então eu sempre tava trabalhando. Chegava a época que tem Bali Charme. A maioria dos pagodes eu perdia, porque eu tava trabalhando. Então eu sempre. Eu só passei aí nos eventos quando eu passei a trabalhar com, com, com, com balada. Porque antes eu só trabalhava com casamento, 15 anos evento. E aniversário, essas coisas. Então eu nunca fui, cara. É um evento que eu tenho a maior vantagem de ir. Ó, oh, vai que você vai gostar. É uma galera que, assim, a gente tem gente de. Barra Mansa, Rio de Janeiro, Cruzeiro, São Paulo. É, é, é muito legal Barra do Piraí, Piraí, Barra de Alegre, Pinheiral. É que tem um, um acolhimento dessas pessoas que vêm e se preparam, tá? É um, é um evento que as pessoas se preparam para ir. Não, e, e ele é muito conhecido. Eu tô, a, a minha noiva é de Cruzeiro. E eu lá em Cruzeiro, lá na Casa dos Parentes dela, já me perguntaram lá sobre, Pô, e o baile charme que tem lá em volta eu fiquei sabendo que lá tem tá um baile charme bom, hein? Falei, caramba, a parada é. esplanada é, mesmo. É, nós temos lá um, o Magina, DJ de Cruzeiro, trazia ônibus pra cá de Cruzeiro. Tem de São Paulo, Rio tá de, tá de Janeiro. Tá do DJ Imagina DJ de Cruzeiro. DJ Imagina, salve, DJ imagina lá de Cruzeiro. com isso a gente fez grandes amigos, vários DJ passaram: Corelo, Guto. Fernandinho, vários DJs do Rio também passaram uhum. por, pelo Bali Charme. Os de Volta Redonda, né? Pelezinho. E tem muitos. É difícil falar o nome de um só e acabar esquecendo os outros. Tem muitos. eu, muito e DJ. <risos> é, é, é, é, é, um, é uma festa que a gente também assim, sente prazer em fazer. Uhum. Ver a preparação das pessoas se preparando para ir, perguntando. Então é, é uma festa muito bacana. Bacana. Muito, muito bacana de fazer, entendeu? Bacana. E, e além desse que você está já planejando aí para o ano que vem, esse ano a gente tem um, um eventinho para nós trabalhar? <risos> então, estamos esperando, estamos aí na agulha, né? estamos com o De Propósito para 12 de dezembro. Que uhum. de Propósito, aglomerou, Léo é né? mito, uma festa muito bacana. Estamos esperando só a liberação das autoridades. Liberou tudo. Liberou tudo. e a 12 a gente tem festa top em Volta Redonda. Vambora, né? Vambora. E ali é o ponto de partida, né? Aí temos, dia 19 de dezembro também, é, Thiago Soares. Uhum. Roda de samba com o Thiago Soares. E ali vambora. A gente quer fazer, produzir, trabalhar. Entendeu? Tem muita coisa legal. Bacana, bacana. E cara, esses dias... É se já não um tempo atrás até antes né do, do, do antes de começar a pandemia você tava aí com, com, com um baile com um grande baile aí, marcado que esses dias também é, ele ia acontecer mas acabou que não aconteceu né e queria queria saber desse baile cara você ia fazer você chegou a, chegou a marcar antes mas não rolou e agora por que que não rolou que já tava rolando então, a gente tinha, um, tinha uma data do Thiago Soares para fazer em, em abril. Uhum. E devido à pandemia, que achou melhor as coisas melhorar mais um pouco. Quando a gente viu que as coisas estavam clareando, né? Uhum. É, a gente pegou e remarcou a data. Ia ser no dia 7 de setembro. Uhum. E a gente falou, ah, não, vamos jogar um pouquinho mêsinho um para frente, aí porque a gente diz que vai estar tá mais tranquilo ainda para a gente fazer... Né? E foi o que todo mundo pensou, né? Que ia durar um mês. É. Então a gente remarcou para outubro e o evento começou a rolar. Né? Não, a gente foi impedido de fazer. Uhum. A polícia alegou aglomeração, né? mas a gente estava seguindo os protocolos mesa, cadeira, tudo direitinho. Uma área grande, espaçosa e também ao ar livre né? tem uma área boa, ar livre. E alegou aglomeração e alegou. Uma condição de violência na cidade. Entendi. Né? E aí a gente foi impedido de fazer e remarcamos agora para dia 19 de, de dezembro. Entendeu? A princípio, já temos outro local marcado, definido, entendeu? Uhum. A princípio o Moarama, dia 19 Marama. de dezembro. Bacana, cara. Bacana. Né? Que dia? 19 de dezembro. 19 de dezembro, rapaziada. O Moarama Clube. Moarama Clube, Thiago Soares. E banda. E banda, isso aí. Fora mais quem que vai estar tá lá? Vai estar tá o Thiago, vai estar tá o Léo. Vai estar tá o Léo, vai estar tá o samba. Uma hum. roda de samba bem bacana aí. Bacana, bacana. Entendeu? E cara, é... nesse meio, nesse meio do, do entretenimento, a gente sabe que sempre tem um, uma tretinha ou outra. Às vezes por uma coisa boba, às vezes por uma falta de informação... Uma má comunicação, alguma coisa assim. E, e, e. É algo que eu acho que todo mundo que está assistindo está esperando a gente falar disso. <risos> entendeu? Então, tipo assim, só para deixar a galera mais tranquila, a gente falar aqui já de uma vez. Uma outra coisa que eu aprendi: os artistas vão, chega e vai embora. Uhum. A gente aqui tem que se entender. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, com isso teve um desentendimento né tal mas eu, eu tento ser muito transparente como eu falei que eu tive um, um, um desentendimento com pessoas ligadas ao, ao funk né de cor de artista também que foi na verdade foi uma equipe uhum. cheguei na pessoa vamos conversar resolver é, né? vamos resolver né hoje é, encontrei que tem tem um tem uns tempo atrás ali se abraçamos e tal se respeitamos né e teve esse, esse desentendimento com o Tiago né eu na verdade o desentendimento não foi com o Tiago Thago né mas por causa né de uma data similar uhum. dele então eu ao todo momento eu me deixei fui bem sincero que eu não tinha nada a ver uhum. né com, com isso que eu tinha uma data do artista eu tive um desentendimento com uma pessoa também em relação a isso Foi vou sereno eu acho que o tempo o tempo ele mostra o tempo ele ele ele mostra realmente o que aconteceu e vi que realmente o caminho do rio tem que seguir né uhum. então eu tive nesse meio do pagode eu tive outros vários mas vamos botar dois mais aqui uma vez que eu vou para sereno vendeu uma data para mim e vendeu uma data com um outro amigo que era o carlinho rapaz foi uma coisa muito chata foi a me o mesmo dia tinha vendido uma semana de diferença. Hum. E depois o Carlinho viu que realmente que não tinha, eu não tinha não era culpado e ele não era culpado. E nesse fato aconteceu do, do artista fazer as duas datas, você imagina. Hum. Ele nem chegou a jogar mais para frente, uma? Não, fez para trás. Outra. Fez as duas datas, cara. Foi uma coisa chata, entendeu? Faltou, acho que, naquele momento, né, aquele calor, faltou conversa entre eu e ele. A gente tentei também que conversar e tal. Né, ficou chato pra caramba uhum. e, e fez as duas datas do artista. Eu acho que assim, isso vai ser. Mas deu bom, pelo menos? Então, pra mim foi bom, muito bom. A gente tava com a feijoada, Arlindo Cruz, Arlindinho. O foi a segunda ou foi a primeira? Foi a segunda, a minha foi a segunda ainda. Foi muito bom. Acho que foi o melhor evento que eu fiz no Marama, acredito. De público, de receita, de venda, tudo. Mas para ele eu acho que não foi tão bom. Então eu aprendi uma coisa, cara. Que você tem que conversar. Chegar, trocar, a te, ideia, te né? trocar ideia. Porque o artista vai embora, cara. A gente fica. Uhum. Então depois passou um tempo. Acho que o tempo ele ajuda né, a diluir. Passou um tempo. A gente sentou, conversou. Né, viu que realmente nós, que não tinha nada a ver, eu nem ele, com uhum. o problema e voltamos a ser amigos conversar Mas e tudo né? esse esse amigo no caso do do, do, do contrato do Tiago vocês não chegaram a trocar ideia? então trocou uma ideia quando quando o rapaz o empresário me mandou mandou mensagem falando que não tinha data que não sei o que não sei o que eu fui até ele eu fui até ele mostrei que é isso Peguei meu celular, a conversa minha com ele é essa. Se tem alguma uhum. coisa ao contrário, eu não sei. Às vezes que assim, a verdade é que quando o cara tá no erro, pra ele pode ter contado outra história. Uhum. Não sei se contou, como que foi. Pra mim eu mostrei. Falei, ó, aqui, ó. A conversa minha com ele é essa aqui. Então, às vezes. Aí depois falou que eu, que eu pedi é, exclusividade. Não existe isso nesse meio. O artista não vem pra você e para outra pessoa num período curto de tempo, entendeu? Quando se tem um contrato, quando é, se tem algo certinho, né? É, não vem, entendeu? Então com isso criou um mal-estar e tal, fiquei muito chateado com a situação, porque era um amigo, uhum. entendeu? Mas assim, eu acho que o tempo, o tempo vai, vai dizer, o tempo vai esclarecer, como esclareceu da outra vez. Isso é uma coisa que eu vou falar para você, vai acontecer sempre, cara, infelizmente. Às vezes não por nosso querer. Quer dizer, o escritório quer vender, cara. O escritório quer vender. É. Entendeu? O escritório quer vender. E é o que você falou, né? Se, se não tiver diálogo. É, porque, vamos botar, o que acontece? Aqui fica ruim entre, entre as partes, mas o artista foi embora. E depois o artista vai vir pra mim, vai vir para você, vai vir pro outro. E, ele não tá e vai nem continuar. Aí, e vai continuar, entendeu? Como veio pra mim depois outras vezes, entendeu? Uhum. Mas, assim, a gente tem que administrar aqui, entendeu? Não tem. Não, não tem... Não tem essa de, ah, não, irmão, é só a conversa, tem que conversar. Vou botar na mesa aqui, ó, o que é bom pra um, o que é bom pro outro, bom. o problema já tá ali, tem que tentar resolver. Tem que resolver, né? Entendeu? Não, não tem outro caminho, entendeu? E o uhum. artista, o artista vai embora, cara, o artista passa, a fase passa, que nem eu te falei assim, pô, cara, quando o artista tá estourado, é um problema, Porque o cara quer fazer 10 20 shows. Então, a gente tem que ali administrar isso aí, entendeu? Uhum. Esse é o meio, não tem outra forma, entendeu? vai acabar que... É, vai acontecer isso que você falou. É. O cara vai vir, vai vir, vai vir, vai vir e vai passar. É, então, E a gente fica, a gente fica, o problema fica com a gente. Então, eu aprendi, devido a esses anos todos de estar nesse meio, que esse problema, infelizmente, não era para acontecer, mas vai acontecer. Aconteceu essa, aconteceu a segunda, aconteceu a terceira e vai, vai acontecer. Uhum. Basta a gente ter esse diálogo, jogo aberto, que pode fazer de melhor, entendeu? Uhum. O problema não era para existir, mas já que vai existir, vamos negociar, vamos conversar, vamos se entender, entendeu? Acho que é a melhor forma. É, é isso. Cara, outra parada que eu estava pensando aqui. João você tem noção do tanto de casal que você deve ter formado nessa volta redonda, rapaz? Cara, isso é muito legal. Que evento é isso, né? Você traz... Assim, quantos, assim, eu tenho uma prima minha, ela conheceu o, o marido dela atual hoje, o marido dela, dela atual, o marido dela, que ela casou, uhum. num evento meu, num no, no, no, no turma do Pagode, que eu fiz no Náutico. Maneiro. Hoje ela tá casada e tal, conheceu lá no turma do Pagode. Entendeu? Então, assim, é... Porque ali é onde você tá... Né, conhecendo as pessoas, fazendo novas amizades, se divertindo uhum. e, quem sabe, não buscando um grande amor. parada muito bacana porque você vê só a prima é o que que você falou enfermeira enfermeira e para profe... mim um dois eles não, eles não ia se encontrar se nunca não um... Um é professor um enfermeiro um... então se não é você de Barra Mansa. olha olha que doideira então se não é você fazer esses eventos é. as pessoas às vezes não ia se, se encontrar o entretenimento o evento acho que proporciona, a... proporciona isso. muita coisa boa, muita amizade de maneira que aparece em Sim, sim. Dá Ainda mais, mais hoje, no, no mundo de hoje, né, cara? Que tudo é internet, as pessoas... sim antigamente... Tudo as pessoas estão plugadas, né? É, não, porque assim, você tem ideia? Eu, quando era moleque, conhecia todo mundo da minha rua. Hoje, eu moro na Vila Rica, eu não conheço ninguém da rua. <risos> entendeu? Meu filho não tem um amiguinho ali de do lado, não conhece ninguém do lado, entendeu? Internet ali... Internet... Então, como faz para essas pessoas se conhecerem? É o um evento. É o um evento. Que ela vai. O lado retiro vai conhecer uma pessoa do, do aterrado e um do. e assim vai. Deu? E assim vai. E assim vai. E o legal é que você chega no evento, às vezes, quando eu tô lá tirando foto, às vezes junta os outros que nunca se viu. Se viu. Ontem Mas eu foi? apontei a câmera e outros... <risos> se junta assim na foto. A galera nem sabe quem é quem. Eu acho muito bacana, cara. E, e, e a energia que eu, que eu sinto nos, nos eventos, igual quando você faz lá no Aero, a galera pedindo foto. Pô, é uma parada muito bacana, é uma parada que eu tô com saudade, cara. E isso é um, é um momento, né, cara? Assim, você sente falta dele que tá juntando todo mundo, de encontrar. É, apesar dos do, eventos, é uma preparação. As mulheres vão, se produz, comprar roupa. O cara vai lá, então hoje eu tenho um baile, eu vou segurar a onda, que eu vou, vou pra um baile, vou pra um pagode, vou pra um show. Então, é, o pessoal fica, espera esse momento. E quando chega lá e viu um, né, quero tirar uma foto, registrar, cara, é, isso é o é um momento que a gente. Não um pode perder, entendeu? Que tá uhum. ali e registra, faz parte da vida. Entendeu? Quando você contar, depois botar naquele pagode, eu conheci minha, a minha esposa, minha namorada, entendeu? Tem os barracos também? Tem, faz parte. Não tem só os amores, tem os barracos também, tem as brigas, né? É. Mano. Mas ali a gente proporciona o que é de melhor. Aí cada um extrai o que, que é bom para si. Essa é a verdade. Exato, exato. Entendeu? Se eu quero curtir aproveitar, vou curtir vou aproveitar. Se eu quero arrumar problema... Você ser botado pra fora, <risos> né? Você já teve algum problema com esses caras que é botado pra fora, cara? Sim. Já... botar o cara pra fora, o cara voltar, quer ficar brigando lá, ficar... Isso. Quero ac... meu dia de mal. É, cara. isso é. acontece, cara. A verdade é assim. O cara, uns falam que a injustiça é injustiça da segurança, e às vezes você conhece a pessoa, né? Eu sou muito conhecido, ah. então a gente tenta entender e ver o que, que, que é certo o que é errado ali. A gente tenta ser o mais justo possível, Entendeu? É, mas a gente, é outra preocupação que a gente tem, entendeu? A gente tá ali, uhum. acontece algum problema, a gente vê, tentar analisar, ajudar, né? E claro, não impedindo e atrapalhando o serviço da segurança. É. Tem que respeitar o serviço da segurança. Então botou para fora, vai para casa, irmão. É. Não tem como. Perdeu. Não tem essa de, pô, não, sou primo, sou amigo, sou irmão, não, Perdeu. Sou... Mano. pensar antes e às vezes é. arrumar algum problema. Ali é um trabalho meu que tem que ser feito da melhor forma possível. E eu não é. posso interferir, no, mesmo sendo produtor, interferir no trabalho da segurança. Uhum. Entendeu? E, e amigos, amigos. É, negócio uhum. à parte. Porque muitos não vê ali como trabalho. Ah, brincadeira, não sei. Não, ali é um trabalho uhum. muito sério e muito importante. Uhum. É. é, exato. Exato, é isso aí. E, Guerreiro, gostou da resenha? Pô, bom demais, cara. Aliviou o coração? É, de lembrar das coisas do início, pô, cara. Bom sempre, demais, né, cara? Você proporcionou, eu falei, no início, de cara, começou, você falou, eu falei, pô, já fiquei todo emocionado. Tal. <risos> eu vi, eu vi que você ficou emocionado, é bacana, cara, é bacana. E isso aqui foi criado pra isso, cara, pra gente ter esse momento. Eu acho que se a gente fosse marcar pra, pra nós dois tomar um gelo, e trocar uma ideia de boa... Pô, isso ou, ou seria só na feira, que é o único lugar que a gente encontra a galera assim meio que sem marcar, ou então praticamente eu acho que não ia acontecer, porque é algo difícil de, de, de, de acontecer. E, pô, pra mim foi estar sendo, uma satisfação te receber aqui no, no estúdio. Você que é um cara que eu, que eu falei no início, considero você como meu amigo, você é um cara que sempre me, me contrata, sempre me ajuda. E, às vezes... É, pode parecer ah, que ou eu faço bastante trampo alguma coisa, que eu tô sempre bem, mas não, cara. Às vezes, quando você me encontrar, você tá me salvando o meu mês numa paradinha ou em outra, entendeu? Porque eu tô aí sempre na correria, eu tô aí no... Tô no corre aí, igual, igual todo mundo. E, pô, maior satisfação te receber aqui. Valeu mesmo, por você oh, tá colado. Obrigado pelo convite, Valeu, tá? tá? Não, foi, toca foi na bom. minha mão direita <risos> Valeu. Foi bom, bom demais. Bom, bom relembrar, reviver esses... Todo, todo esse caminho que a gente percorreu, que a gente tem que percorrer ainda, né? Uhum. Acho que é bom demais. Às vezes as pessoas conhecer também da onde você veio, da onde você não surgiu do nada, né? Não começou a fazer evento do nada. Então, foi acho que foi um caminho que Deus traçou, entendeu? De fazer, de, de acontecer. né Porque às vezes, a gente foi lá, trabalhou de segurança, uhum. trabalhou de tomar um de carro na rua e foi rodando e o evento estava ali dentro. Uhum. Permaneceu ali dentro, entendeu? Uhum. Então... Agradecer a oportunidade, né, de quem me deu, quem, no caso, foi o Toninho, foi a primeira oportunidade de fazer uns grandes shows, né, uhum. que apostou, acreditou, né, num menino, né, até então era um menino, com um o sonho de fazer um, um pagode com o Arlindo Cruz. Bacana, velho, bacana, bacana. Rapaziadinha, estamos chegando ao final do nosso podcast, valeu. Eu vou trazer o Joab isso aqui de novo quando a gente estiver fazendo o nosso, o nosso podcast ao vivo, que vai começar em janeiro. Em janeiro já, já vai ter os primeiros ao vivo já estou preparando tudo. Valeu, rapaziadinha. E daí a gente vai ter uma conversa mais detalhada, a gente vai buscar um pouco mais lá de trás, outras, outras resenhas. Quem sabe a gente mata uma garrafa de uísque. Nossa, aí, aí vou falar a noite toda aqui. <risos> A gente fica daquele jeito. E, rapaziada, você que ainda não chegou lá, lá aí no, no like, dá aquela likezada aí, fortalece. Já deixa o um comentário para fortalecer o canal também, para o YouTube continuar entregando os conteúdos aí para vocês, valeu? Já chega lá no Instagram, fala seu arroba de novo. É Charme e Charme eventos. Isso aí, já chega lá. Você que está precisando... Num buffet, você que vai casar, você que vai fazer um aniversário, 15 anos. É, a gente faz casamento, o negócio é fazer festa. Né? É negócio, isso aí, ó. já negócio chega negócio lá. O é fazer festa. A melhor produção de Volta Redonda, já chega lá, já fecha tudo lá com o J Charme. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Valeu? E quer deixar um abraço pra alguém? Um recado pra alguém? Um alô? Olha aqui o pessoal. Quero agradecer as pessoas que, que nos apoiam, que, que acreditam no nosso trabalho. Né? e minha família, minha tia, minhas tias, né, são minhas cozinheiras, minha irmã que é minha porteira, a outra que cuida da Arlene que cuida do bar, meu pai que incansavelmente que dirige o caminhão para lá e para cá, pega bebida, enfim, de todos que, que apoiam, ajudam a gente a realizar esses eventos, né? É uma correria, os bastidores é uma correria tremenda, então uhum. eu não sou sozinho, né? Todos os méritos positivos né? depende dessas pessoas também, né? Então é um trabalho em equipe que para funcionar bem você tem que ter pessoas boas e de confiança. Isso aí. Entendeu? Então graças a Deus eu tenho essas pessoas que eu falei aqui e mais outras que que apoiam, ajudam amigos, que ajudam, né? Que primos e enfim que ajudam, às vezes vender ingresso, que divulgar. Então é um trabalho que é, não é sozinho, é muita gente, cara bacana entendeu pra, então assim e que sempre você tá em família né sim sim sim e minha mãe né que me ajudava bastante que apoiava ela que ficava lá e brigava entendeu que se entendia mas ela que tomava conta de, da porra toda ali verdade, uhum. é verdade essa entendeu então eu tinha aquela garantia que ela tava ali cada um no seu setor e o evento fluir bacana então é, tem que agradecer essas pessoas aí porque sozinho aí que não é ninguém cara é isso é isso. Também queria agradecer a você que acompanhou o nosso podcast até aqui, acompanhou nossa resenha. E em breve, em breve, os eventos estão tá aí de volta e não Nó Sim, Deus quiser, eu acho que quem. Tamo com esse aí, né? Na Agulha, dia 12 de dezembro, na Agulha. Pronto para preparar, né? Tamo com... assim, ansi... mais acho que mais ansioso que o próprio público para realizar <risos> esse evento. E para é. começar, já é 2022. É, e não pode já Tem muita coisa. coisa legal, cara. A verdade, sim, nossa senhora. Vou falar uma coisa pra você que Tamo aí. Tá na veia, tá no sangue, doido pra fazer. E vamos produzir. E é isso. Entendeu? E vambora. É, e vambora. E é isso, rapaziada. Queria agradecer você que curtiu, você que seguiu, você que se ligou aqui no nosso podcast até aqui no final. Valeu. Manda esse podcast pro seu amigo que gosta de uma resenha, mandei para o seu pai, mandei para a rapaziada aí que é das antigas, que sempre foi num baile charme para ouvir as histórias aí do Joabes. E em breve, em breve, janeirão, podcast, resenha, do Izão vindo com um novo formato, valeu? Vai vir ao vivo, vai vir com outro formato, cenário novo, tudo novo. E eu vou já agendar o Joabes para 2022, ele voltar aí e vocês conseguirem interagir com nós aqui. Valeu, rapaziadinha! Valeu, Joabes. Valeu, obrigado, João Até mais. mais uma vez. Até a próxima aí. Até a próxima. Valeu, rapaziadinha. Valeu, um abraço. Fui! Aí.